A Deep Web é uma camada oculta da internet onde são postadas as maiores bizarrices registradas em vídeos e dessa vez não foi diferente. Acompanhe comigo! São imagens que beiram a insanidade. Aqui vemos alguém vestido de saco de lixo e com uma máscara de pano sobre a cabeça. Inicialmente parece alguém que estava amarrado, mas logo essa pessoa mostra suas mãos e começa a esfregar lá na boca de onde escorre um líquido estranho. No final ele levanta o cartaz e o vídeo se encerra. E aí, o que você está pensando é o título do vídeo? Mais um maníaco da Deep Web, ou será que o vídeo é apenas uma brincadeira? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você já viu algum filme de terror, sabe que o cachorro sempre detecta a presença assustadora de algum fantasma sinistro. Bom, este pequeno cão da imagem apresentada foi provocado por algo que viu flutuando no centro da sala de estar. Essa é apenas uma das fotos de fantasmas mais assustadoras já registradas. Repare que o animal ficou em estado de alerta e parece estar muito assustado. No vídeo que se segue, vemos um casal fazendo algumas acrobacias, certamente como parte de algum desafio solicitado nas redes sociais, quando de repente, algo estranho acontece. Sim, um livro caiu da prateleira. Ao olharmos mais de perto, dá para perceber que na verdade ele foi puxado por algo que não se pode ver. Você já ouviu falar no termo falha da Matrix, pessoas com exata aparência, lado a lado, objetos desconhecidos que aparecem do nada e outras panes na realidade que nos deixa sem saber se o que vivemos é real. O termo tem origem na trilogia do filme Matrix. Na realidade seria como a sobreposição de universos paralelos. No vídeo a seguir, vemos um exemplo clássico da suposta falha na matrix e que pode provar que vivemos numa realidade simulada. Parece que a roleta simplesmente atravessou a coxa daquele homem. Foi algo tão rápido que ele nem percebeu e agiu normalmente. Os detalhes só puderam ser vistos depois que a pessoa que estava filmando reviu as imagens.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 mas eles irão se arrepender de terem ido atrás desta coisa. Deixa eu botar a luz. Olha lá, cara. Moça! Moça, a gente eu só conversar, Lulu Ela não tem rosto de assim. <risos> Ai, cara! cara! cara, Ai, cara! Sim! Eles o atacou por meio de um ataque solo! Ai, Ai, cara! Ai, cara! Ai, cara! Antes de atravessar uma rua, devemos sim olhar para os dois lados para ver se vem algum carro e jamais se distrair com seu celular. Mas no caso a seguir, uma jovem olhou para os dois lados, viu que o carro estava vindo, mas devido a algum bug que deu em sua mente, ela entendeu que era para atravessar e por um tris, essa história não teve um final trágico. Sim, isso pode acontecer com qualquer um de nós, principalmente se for chegada a nossa hora. Aqui temos um gerente de um escritório de contabilidade fazendo uma reunião com seus funcionários drugs drugs excellent drugs okay so um right what we're Drugs. do we we need to uh i tell you what guys um let's let's just go out for a após alguns minutos todos se retiraram do local porém o gerente esqueceu a câmera ligada na sala e por isso acabou captando eventos perturbadores. Neste vídeo nos transportamos para as profundezas da Terra. Durante a exploração de algumas covas deste estranho cemitério, uma equipe que ali estava teve uma experiência que nunca mais esquecerá. O que seus olhos contemplaram neste dia é de causar espanto. Atende-se às imagens. Okay. Sim, eles foram surpreendidos por uma criatura rastejante que parece um dragão camuflado. A exploração se encerrou, mas eles levaram como troféu esta incrível evidência da suposta existência de dragões. Imagine quantas outras criaturas devem existir nesses lugares. Quanto ao nosso último vídeo, só posso dizer uma coisa. É real. E mais perturbador do que os filmes de Hollywood de eventos paranormais. Aqui vimos uma bateria de atividades e aparições inacreditáveis e tudo sem cortes. É o último vídeo que hago apartamento na Sí, ¿cuarto? Sí, hágale, hágale. ¡Uy, marica, venga! ¡Piñero, rápido! ¡Marica! ¡Perro, lo grabé! ¡Piñero, lo grabé! ¡Venga! Mi hija, cuando le ponen princesas, no copias de nada. ¡Luciana! Correa, perro. ¡Chana! ¡Chana, coja las co Marica llevo ya de rato escuchando eso, perro y reviso por todo lado, weón. Y nada, perro, no sé nada. Marica lo he revisado por todo lado. No. Voy a llegar a la casa y no hay luz, weón. que go. Oh